Tá certo, tá certo. Ah, que bom que gostou. Ó, oh, então aqui. Ok, aprendemos que nós nos adaptamos e assimilamos e condicionamos. Mas como alterar essa verticalização condicionada devido ao imperialismo, consumo, a imposição, a posse, o domínio, o roubo, né? o roubo, a minimização... A, a, a capacidade de ocultar a si mesmo Dadas proteções que são geradas socialmente e familiarmente Principalmente, assunto delicadíssimo é Na verdade é um padrão natural E diante dessa naturalidade Temos a naturalização deste padrão Dada a você aos poucos Seguir em conformidade a sua natureza e, de maneira natural, você consegue, aos poucos, sutilmente, perceber a sua verdade e essa versatilidade, dada a condicionalidade dos padrões baseadas nas virtudes que são, para você, valores, valorizam a si mesmo e alteram os padrões de estima. E, com isso, você altera as suas condições projeções, porque você muda a sua estimativa de como será o futuro, pois você tem, de maneira real, a capacidade de realizar as suas realizações e suas projeções como realizações, sem qualquer projeção de aspecto dissociativo, a não ser que você projete aspectos reais que são do ambiente e não do seu passado ou do passado que você se lembra, ou fantasia. Não que você não possa fantasiar um passado se baseando em condições coerentes e fatores que são benéficos ou maléficos, mas são padrões, são ideias, são interpretações. Estar ciente de que sempre são interpretações é de suma importância para as porções de fatores e fatorações que fazem você um ser de percepção cósmica, de percepção multiversal, porque é o seu verso, o meu verso, o nosso verso, em universo. E essa universatilidade é, por sua vez, a capacidade de perceber o seu universo, o do outro e o nosso, e em nós nos tornarmos realizações pessoais trazer a nossa pessoalidade e a nossa personalidade de modo a transcender as limitações impostas e não realistas e formar uma realidade de condições com condicionantes realistas, fatores e benefícios realistas e de maneira benevolente podemos transcender qualquer limite. Estou aqui para dúvidas, estamos aí. Beijo nos glúteos.